Do outro lado do horizonte Eu posso sentir você Não consigo tocar Mas te enxergo no meu ser As lágrimas escorrem Tentar emoção, pois tua aura, e a tua luz é maior que meu coração. Hoje sei que sou um pequeno ser. Aquele grão de areia Que poucos conseguiam entender Mas mesmo pequeno me entrego A tua vontade Pois nada tem por suas verdades A sua bondade Me traz perto de ti Deus Eu sinto você Do outro lado do horizonte, eu posso sentir você Não consigo tocar, mas te enxergo no meu ser